Então, agora irei fazer um tutorial de gravação com a plataforma Bandicam, com, com este programa Bandicam. Então, inicialmente, vocês abrem o Bandicam, clicam aqui em modo de gravação de ecrã. Já sabem que têm que ter a vossa janela com o ecrã todo, à exceção, claro, da barra de ferramentas, para não vos apanhar a barra de ferramentas. Também podem ver aqui, esta pastinha, esta pastinha é onde vai ficar, se depois não souber onde é que ele gravou, se vierem aqui à pastinha, as gravações estão cá todas. Então, de seguida, vamos até ao nosso PowerPoint, que já está aberto, que é o PowerPoint uh, onde realizaram o vosso exercício. Selecionam a resolução e vamos criar uma animação para ele. Para isso, vocês vêm aqui em cima, tem animações, depois colocam em aparecer e colocam uma opção de efeito. E a opção de efeito é por parágrafo. Isto para que a nossa coleção apareça passo a passo quando estivermos em modo de apresentação. Então, de seguida, vimos cá em baixo e colocamos em modo de apresentação. Agora sim, depois de estarmos em modos de apresentação, vamos iniciar a gravação, clicando cá em cima, no topo do vosso ecrã, tem uma bolinha para iniciar a gravação, clicam aí e iniciam a gravação. Com a tecla Space, aqui com o espaço, podem clicar e vai aparecendo a vossa gravação. Vocês vão explicando o exercício, uh, vão explicando o exercício, o espaço passo por passo. Também podem usar aqui a caneta... Para poderem, podem escolher aqui a caneta, por exemplo, para sublinhar algo. Vou escolher aqui a cor cor de laranja. OK. Para sublinhar uma informação que era importante. Atenção, que quando fazem isso, o que acontece é que o espaço, o espaço para andar deixa de funcionar. Para isso têm que desligar a caneta e continuarem a vossa apresentação. Agora sim vai dar. Ele demora um bocadinho. Eu cliquei também no rato e ele continuou a apresentar. Continuamos a apresentar, a explicar o que é que se passava no nosso exercício e, no final, terminamos a apresentação clicando em Stop. Depois, não se esqueçam, podem ir buscar essa uh, gravação na pasta onde inicialmente estava ou então naquela pastinha.